E aí galera do YouTube, hoje eu vou ensinar como se produzir por seu primeiro vídeo. Primeiro, vamos precisar de um creme para rugas. É, o produtor acho que eu tenho rugas então vamos lá, creme para rugas. Matezinha, gente. Atenção, bom? Cheirinho de chiclete. Minha, tá... Minha pele tá mais sedosa, gente. Do que meu chiclete. O próximo, não é? Sério, isso? É creminho para. É creme para. Não, meu produtor, acho que eu sou super feia, gente. Vamos espalhar aqui. Ah, espalhar? linda, próximo passo é o perfume, o um perfume que é a essência que eu ganhei dos meus fãs no meu último show, Lá né? entre Teresópolis, obras, nativos para, vamos lá, o que é para o Outro, seu primeiro vídeo, Gil. Ai, tá gelado. Tem cheiro de merda, mas vai. Nossa, também. Diretor, meu amado, produtor. Você vai pagar o hospital, diretor. Pentear o cabelo? Não. Não. Não. passo Não. É passar um pouquinho de creme para a bochecha Blush Blush, né, gente? Sim, o blush é a mulher não sobrevive Blush Blush Tem um uma melhor no sobrevivo, né, diretor? E como homem o diretor? Bem, então é só, gente. Dê um like aí pra ajudar a mãe aqui. Que se não, essa daqui vai... Oh, tá bom? Ah, anda, diretor. Você tá aqui pra fazer o quê? Desliga? Vou diretorzinho.